Olá, eu sou o Euler, faço parte da comunidade indígena Jaguapiru aqui de Dourados. Sou da etnia Kaiowá, faço odontologia na Universidade Federal do Paraná e eu venho através desse vídeo é, comunicar a importância de tomar a vacina. Ela é extremamente segura e eficaz. Ela foi feita através de vários trabalhos estudos com o objetivo de salvar vidas. Então a comunidade científica de todo o mundo estão dizendo que ela é segura, então acredite. Eu sei que estão surgindo é, desinformações a respeito dela, que ela não é segura. Mentira, ela é segura, tanto que eu já tomei a vacina e não tive nenhuma reação adversa. E eu sei que existem é, certas comunidades indígenas que não têm acesso fácil a, a, a hospitais ou médico. Então a, a vacina previto, previne todo esse transtorno é, de, de você sair e não tiver médico ou algum hospital que te receba. Além que a vacina, além da vacina prevenir é, contra é, novos casos né, da coronavírus também evitem novas mortes, então se previne e salve também vidas próximas a você